Se tem uma coisa que a minha avó me ensinou é que promessa é dívida. A sua palavra é muito importante. Então, por isso, hoje eu vim aqui no canal pra cumprir com uma promessa. Semana passada, quando eu subi o vídeo de aniversário do Arte de Mudar, eu prometi pra você que eu ia vir até aqui pra contar como eu consegui vencer a depressão. E claro, conforme eu prometi, eu estou aqui pra te contar como eu venci a depressão. Começou em 2004, quando eu tinha mais ou menos entre 23 e 24 anos quando eu fui diagnosticada com depressão Com 23 anos eu tinha me transformado numa menina totalmente apática, sem graça, sem vida Na verdade, naquela época, se eu pudesse escolher, eu preferiria nem levantar Eu preferiria ficar dormindo o dia inteiro ou quem sabe até dormir para nunca mais acordar Eu não achava um objetivo real do por que continuar viva do Por que continuar lutando Eu lembro que na época eu fumava Então às vezes eu chegava a fumar até uma carteira de cigarro por dia Porque eu descarregava no cigarro toda a minha frustração Toda a minha mágoa, toda a minha tristeza Toda aquela incerteza da vida Eu descarregava no cigarro Claro, fumando muito eu acabava ficando sem apetite Já não tinha apetite normal para comer E ainda mais fumando Então eu emagreci muito, eu fiquei muito magrinha muito feia, porque na verdade eu estava super magra, não tinha mais vontade de viver Enfim, tinha me transformado num zumbi, sabe? Eu lembro muito bem de um negócio que aconteceu Que foi bem bem ruim, assim Eu lembro muito bem dessas noites Eu lembro que eu fiquei três noites sem conseguir dormir Sabe, às vezes até fechava um pouco o olho, mas acordava E não conseguia dormir de forma alguma Era tanta preocupação na minha cabeça, era tanto estresse, era tanta, tanta ansiedade que me dava tanta tristeza E é nisso que eu queria chegar até falar pra você Que às vezes a, a ansiedade generalizada Ela pode sim desencadear a depressão E eu sei que pode porque eu fui vítima disso foi um misto de ansiedade, de medo do futuro que me travou pro presente e me prendeu no passado, sabe? Lembrando dos meus fracassos, das coisas que não davam certo, das incertezas que eu tinha guardada em mim E isso desencadeou a depressão E eu lembro que nessas noites tiveram vários momentos assim que eu pensava Poxa, seria tão fácil terminar com tudo agora, né? Era só fechar o olho, tomar alguns medicamentos a mais e acabou Acabou o sofrimento, e eu tenho certeza que você que está passando por depressão também já teve esse pensamento suicida em algum momento, mas graças a Deus sempre teve uma luz, uma voz dentro de mim que falava não, fecha o olho, respira, amanhã vai ser melhor, aguenta um pouco mais, amanhã vai ser melhor, e nisso eu consegui manter a minha vida. Uma coisa que alimentava muito também a depressão era eu lembrar do passado, sabe? Eu lembrava da menina feliz que eu era, da jovem feliz, cheia de sonhos, de alegria. Eu era muito brincalhona, eu fazia muita piada, eu dava muita risada, qualquer coisa era motivo pra, pra fazer uma gracinha, sabe? E eu não sei em que momento que eu perdi essa alegria... Essa vontade de brincar, essa vontade de viver. Eu sentia tanta saudade da vida que existia em mim. Até que chegou um limite, assim, que eu já não tinha mais o que fazer. Eu já tava tomando fluxetina, mas... Eu via que o resultado era muito fraco, eu ia ter que continuar tomando aquela medicação por muito tempo Até melhorar mesmo, e eu comecei a entrar numa, num estágio de, de desespero mesmo Porque eu não queria ficar dependente de remédio e nem levar uma vida sempre de lamúria Com má vontade, fazendo as coisas arrastadas e tomando remédio, eu não queria isso pra mim eu não julgo se você tá tomando remédio, tá? Porque cada caso é um caso. Mas na minha cabeça, na minha concepção, eu não queria ficar dependente de remédio para poder seguir viva, para seguir motivada a viver. Até que um dia uma amiga minha, a Bia, Beatriz, ela chegou para mim e falou assim: "Dani, eu já não sei mais como te ajudar. Então eu vou te apresentar uma pessoa que sempre tem uma palavra positiva, sempre tem um conselho legal para dar". Até que ela me apresentou o Luiz, Luiz Geldner. Esse sim, foi realmente um anjo que Deus colocou no meu caminho. O Luiz, ele me chamava várias vezes ao dia. Desde o primeiro momento que a Bia falou de mim para ele, falou da minha situação para ele, ele me chamava quase que diariamente. E o Luiz fazia questão de saber como é que eu tava, ele fazia questão de me motivar, ele fazia questão de me fazer pensar. E eu nunca esqueço que ele me fez a seguinte pergunta. O que te motiva a levantar da tua cama todo dia? Eu vou repetir porque isso é importante. O que te motiva a levantar da sua cama todo dia? E eu lembro que essa pergunta ficava rondando a minha cabeça por dias e dias e dias e dias. E eu não conseguia encontrar uma resposta. Isso me desesperava mais. Até que eu falei para ele, falei: Luiz, eu não sei. Eu não sei o que, que me motiva a levantar. Eu não sei o que, que me motiva a sair da minha cama todo dia. Ele falou bem assim: Quem sabe? você esteja desconectada do seu propósito maior quem sabe você esteja desconectada de deus e quando ele falou isso para mim algo fez um clique na minha cabeça é como se tivessem aberto uma porta que fazia muito tempo que eu não olhava para ela então as coisas foram começando a clarear eu percebi que eu estava realmente totalmente afastada. Eu estava levando uma vida separada entre o corpo, a mente e o espírito. Até que quando ele falou isso, as coisas se uniram. E eu percebi que era isso, que era essa conexão que faltava. Que faltava eu conectar o meu corpo com a minha mente, com o meu espírito. E uma vez que isso tivesse conectado, quem sabe as coisas melhorassem. Então eu comecei a seguir os conselhos desse meu grande amigo do Luiz. Comecei a procurar mais sobre espiritualidade, que foi aí que eu comecei a buscar mais sobre autoconhecimento, que é o tema do primeiro vídeo lá do canal. Foi quando eu comecei a me alimentar de autoconhecimento, a me alimentar de espiritualidade. E no meio dessa jornada maravilhosa, outra vez Deus me deu mais uma oportunidade. Quando eu ia no médico, para ver como que tava a evolução, né, com os remédios, eu sempre passava na frente de um centro de yoga. Eu sempre pensava, ai que vontade de entrar, ai que vontade de entrar. Eu até lembro o nome do centro, era Namaste Yoga. E ele ficava bem do ladinho, assim, da entrada do, do prédio do médico. E eu sempre tinha aquela vontade de entrar para ver, porque eu escutava algumas pessoas falando sobre yoga, e aquele nome yoga sempre me chamava a atenção, sabe? Até que um dia eu saí do médico e meio que sem perceber, assim, eu entrei no centro. E por coincidência, ou milagre, não sei, ia começar uma aula bem naquele momento. E a senhora que me atendeu era uma senhora, gente, era uma senhora de 70 anos. E o marido dela era argentino. Então ela começava as aulas de yoga esquentando, né, aquecendo a classe de yoga, dançando tango. E ela falou, olha, se você quiser participar da aula Só que como eu tava super tímida, tava ainda um pouco com medo Eu falei, não, eu prefiro só olhar Começou a aula e eu fiquei ali olhando E fiquei observando ela dançando, tango e tal O pessoal super bonito Então o pessoal foi se colocando nas suas... Nas suas esteiras de yoga E tal, foi deitando eu comecei a ouvir ela dando a aula Comecei a ver o pessoal Fazendo a aula, fazendo os asanas As posturas E quando eu percebi eu já estava no chão também Com a minha esteira fazendo yoga E foi E foi ali que eu comecei Em 2004 O yoga me chamou Eu encontrei o yoga E comecei a praticar E nunca mais deixei e depois de um mês e meio, dois meses praticando yoga, eu já não precisava mais tomar nenhum tipo de medicamento. Porque a minha vontade de viver já tinha voltado. E eu tinha descoberto qual que era o propósito da minha vida. E depois daquilo eu não precisei mais tomar remédio. Porque o yoga me ensinou a equilibrar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito. E assim eu consegui achar de novo a motivação a ativar aquela química positiva de dopamina, serotonina, serotonina, e todas essas químicas que eu sempre comento aqui no canal, eu consegui ativar de novo com yoga. E é por isso que toda semana eu tento trazer para você uma classe de meditação, uma classe de yoga Para que você também possa sair dessa bola da depressão Para que você também possa sair dessa angústia que amarra a garganta da gente Para que você também consiga sair disso de forma gratuita Porque todas as aulas aqui do canal do Arte de Mudar são totalmente gratuitas você pode participar, você pode fazer a aula aí na sua casa tranquilamente Inclusive eu te aconselho se você tá saindo de uma depressão Se você tá passando por uma depressão Você pode praticar na sua casa Coloca os vídeos aqui do canal eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição o link. É uma plataforma onde você pode fazer tanto yoga quanto pilates. Eles ensinam uma série de receitas naturais, saudáveis, para que você também possa manter né, novos hábitos, para que você possa ter mais qualidade de vida. Eu vou deixar essa plataforma chamada Namu aqui embaixo na descrição e vou deixar aqui também nos cards para que você também possa acessar e de repente começar a praticar yoga aí da sua casa, se alimentar melhor e resgatar essa motivação. Então, a minha dica para você, é pra gente terminar esse vídeo, que com certeza já deve ter ficado longo, e nem era a minha intenção aqui ficar chorando, mas eu sabia que isso ia mexer comigo porque realmente foi uma fase, assim, muito difícil. Então, se você tá passando por uma depressão agora, pode ter certeza, eu sei muito bem do que você tá passando, tá? E eu quero olhar bem nos seus olhos agora e dizer que sim, que é possível, que você pode também vencer essa etapa difícil da sua vida. Porque se eu conseguir, você também pode conseguir. É se conecta com Deus, ou se conecta com essa força que você acredita, essa força maior. E pede para que te dê motivação para você mudar, para você reverter esse quadro. Vai inserindo novos hábitos, hábitos mais saudáveis. Pouco a pouco, aí dentro da sua casa, hoje mesmo, agora você pode começar a mudar e reverter esse quadro. O meu recado para você hoje era esse. Eu queria compartilhar com você um pouco dessa fase super difícil que eu passei, porque às vezes a pessoa, as pessoas olham aqui no canal e falam: Nossa, que bem resolvida! Nossa, que forte! Nossa, que positiva! Que espiritualizada! Só que a verdade é que ninguém é perfeito. Eu muito menos. Eu também tenho os meus momentos de crises, de pico de ansiedade, onde eu tenho que respirar, fazer um par de asanas para poder me controlar, principalmente emocionalmente. Tenho que sair correr quilômetros para poder me acalmar, me tranquilizar, para poder vir aqui e compartilhar com você o meu melhor. Mas ninguém é perfeito e eu também já passei por uma série de problemas e é por isso que eu queria vir conversar aqui com você hoje, dizer que é possível, que se eu conseguir você também pode. E eu confio em você. Se você quiser conversar comigo, me contar alguma coisa mais íntima, quiser dividir comigo alguma coisa, aqui embaixo tem o meu contato e meu e-mail. Você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Você ainda, se quiser, pode me seguir ali no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo para você. Um beijo bem grande, viu? Muito obrigada por você fazer parte aqui do Arte de Mudar. Agradeço imensamente. Namastê.